Começou o mês de setembro e o Nerd Rabugento traz para vocês o vídeo mais útil para todos os fãs de séries: a lista com as séries que estrearam no mês de agosto. Significant Mother Significant Mother é uma bobagem sem graça sobre um cara e sua deliciosa mãe que passa a transar com seu melhor amigo. Cite com sem graça, assisti ao primeiro episódio, resolvi assistir ao segundo episódio e me arrependi, é muito ruim. Com base nos dois primeiros episódios não vale a pena. Mr. Robinson Craig Robinson é um comediante meio sem graça que por algum motivo ele é popular nos Estados Unidos, e que depois de fazer um monte de filmes sem graça ganhou a sua própria série. A série começa com Robson Robinson fazendo música, e depois desanda para alguma coisa completamente idiota e inassistível. Com base no primeiro episódio, é terrível. Difficult People Julian e Billy são dois novaiorquinos com seus trinta e tantos anos em busca de sucesso, amor e felicidade. Só que não. Eu não consegui detectar exatamente qual é o problema dessa série, se é o texto, se é a agressividade, se são os atores sem carisma, mas era pra ser uma série com um texto afiado sobre duas pessoas que não gostam de gente, mas que precisam conviver com gente. Só que não funciona, os personagens não são ruins, mas eu não consegui gostar deles. Talvez seja exatamente essa a premissa da série, não gostar dos personagens. Se for isso eles acertaram. Com base nos dois primeiros episódios, dá uma olhadinha, vai que você gosta. Kevin from Work. De novo a mesma piada de sempre. O cara trabalha com uma gostosa, linda, sorridente, mas que tem namorado e que não dá bola para ele. Na verdade até dá bola para criar aquele clima de esperança no público. Oh, quando será que o nosso herói vai conquistar a mocinha? A mesma piada de sempre. Assistir a dois episódios e desistir. Com base nos dois primeiros episódios, não perca o seu tempo. Rise That Mind, mais uma série dramática policial, dessa vez religiosa, com uma policial forte no papel principal e com todos os possíveis clichês e as piores atuações possíveis. Os roteiristas nem tentaram fazer alguma coisa diferente, eles foram até a gaveta com os roteiros ruins de todas as outras séries policiais e só trocaram os nomes dos personagens no roteiro. Com base no primeiro episódio deveria ser cancelado imediatamente. Dino Trucks, animação infantil para meninos com muita porrada e muita construção. É uma espécie de Transformers na era do gelo, com caminhões, dinossauros e répteis, ferramentas, bobinho mais criativo. Eu gostei tanto que eu não consegui parar de assistir até o quarto episódio. Eu só parei porque eu precisava fazer outras coisas. E eu fiz um vídeo exclusivo de Dino Trucks. Clique aqui para assistir. Com base nos quatro primeiros episódios, se você tem um filho pequeno ele vai curtir. Show Me A Hero, uma minissérie da HBO escrita pelo gênio David Simon, criador da minha série preferida e considerada a melhor série de todos os tempos, The Wire. Conta a história real de um momento social e político na cidade de Yonkers, no subúrbio de Nova York. Eu fiz um vídeo exclusivo para Show Me A Hero, confira. Baseada nos seis episódios, porque é uma minissérie só tem seis episódios, é imperdível. Documentary Now. Eu costumo dizer que o estilo Mocumentário, a série gravada fake, com câmera na mão e que os atores falam e olham para a câmera o tempo todo, tá na moda. Aí, claro, os caras decidiram fazer uma série chamada Documentary Agora para não deixar nenhuma dúvida na cabeça do espectador médio. É um pincel do documentário, seu idiota. Documentary Now é uma tortura. Meia hora de nada, eu não sei nem bem o que eu assisti, se era pra ser comédia, me deu medo. Ok, talvez seja experimental, mas foi uma das coisas mais WTF que eu já vi nos últimos tempos. Com base no primeiro episódio, fuja. A não ser que você seja hipster. Blunt talk. Patrick Stewart e o bom e velho Professor X numa comédia adulta, inteligente, divertida, sobre um apresentador de TV completamente sem noção que vive em um outro mundo. Mais ou menos um American Dead no mundo real, sob o efeito de cocaína. No primeiro episódio, ele dirige bêbado, chupa os peitos de uma travesti, chuta o saco de um policial e aparece cercado por policiais em rede nacional. A criação é de Jonathan Ames, um cara que é bom no que faz e que trabalhava na HBO. Com base nos dois primeiros episódios, assista. É divertido e provavelmente não vai ter uma segunda temporada. Fear the Walking Dead estreou finalmente uma das séries mais esperadas pelos fãs de séries ruins. Fear the Walking Dead é uma série derivada de The Walking Dead, óbvio, The Walking Dead, Fear the Walking Dead até pelo nome, que, e ela é feita para expandir o universo de The Walking Dead. É novela, é drama. Ó, oh, como a minha família é desajustada. Ó, oh, como você não consegue se dar bem com seu filho, então você vai tentar fazer o papel de filho do meu filho. Ai meu Deus do céu, até eu me confundi agora. Ó, oh, eu sou uma menina rebelde. Ó, oh, eu tenho um namorado negro. Que é traficante. Oh, que série brega! Todos os clichês estão lá e nenhuma ação no primeiro episódio. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre Fear the Walking Dead, clique aqui e confira. Com base nos dois primeiros episódios, eu não vou perder tempo com essa série. Public Morals. Série policial com policiais mais ou menos corruptos. A caracterização da época, que isso se passa, sei lá, nos anos Bolinha, é muito muito estilizada, parece até que tem um Dick Trace nela. Lembra do filme do Dick Trace? Parece uma boa série, mas me fez perder o interesse em, sei lá, 20, 25 minutos, eu já não queria mais saber o que estava acontecendo, como toda a série da TNT produzida pelo Spielberg. O ator, diretor, roteirista Edward Burns é medíocre. Até hoje eu não entendi como é que ele consegue colocar as suas porcarias em Hollywood. Com base no primeiro episódio, nye, se você quiser assistir, arriscar, eu não vou perder meu precioso tempo com ela. The Carmichael Show, sitcom com um jovem casal que vai morar junto e não sabe como contar isso pros pais do cara, que são completamente sem noção. A mesma piada de novo, só que com os atores diferentes. Com base no primeiro episódio, vai ser cancelado em breve. Narcos, Narcos é a nova série da Netflix com Wagner Moura no papel do traficante Pablo Escobar. O canal do Nerd Rabugento já tem dois vídeos falando sobre Narco. Você pode escolher clicar aqui para assistir sobre o primeiro episódio ou clicar aqui para assistir sobre a temporada completa. Com base na temporada completa, vale a pena assistir. Vixen! Saiu uma websérie animada da personagem Vixen, uma personagem de terceira linha da DC afro-americana que se passa no mesmo universo das séries The Flash e Arrow do canal CW. São episódios muito curtos, com menos de cinco minutos cada. No primeiro episódio tem uma cena de perseguição que o Flash corre atrás da Vixen e ele não consegue pegar ela. O homem mais rápido do universo não consegue pegar uma mulher tecnicamente normal, sério. É uma série anima animada nesse nível, mas ok, Flash, Arrow, é tudo marromeno, né? Com base no primeiro episódio, só serve para alimentar o universo do Flash e do Arrow na CW. Qual a melhor estreia de série que você assistiu nos últimos meses? Deixe a sua opinião nos comentários e visite aí NSFW Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. O Nerd Rapugento agora tem um segundo canal para vídeos mais longos, ao vivo, podcast. Clique aqui e se inscreva no novo canal